E aí meu povo, atendendo a pedidos, vou ensinar onde eu compro as minhas baby doges. Siga o tutorial que você vai conseguir comprar suas baby doges facinho. Pessoal, e a corretora que eu utilizo é a Gate.io, tá? Se você não tem cadastro na Gate.io, o link tá na descrição. Faça o seu cadastro, é bem fácil, não tem, não tem mistério. E após o seu cadastro, você tem que mandar o SDT para cá. E para você mandar o USDT para cá, você tem que assistir esse videozinho aqui, ó. Vou deixar aqui um cardzinho, onde eu mostro como eu mando meus USDT aqui para Gate.io. Quando cair seus USDT aqui na Gate.io, você já pode comprar a criptomoeda Baby Doge. E como que a gente compra? Você vai vir aqui, ó, em Negociar, Negociação Clássico. Aqui onde tá Bitcoin USDT, ó, você vai digitar aqui, ó baby baby doge. Vocês podem ver que ela só vende com USDT. Ó, pessoal, tem essa baby, não confunda, é baby doge. Escolheu aqui a baby doge. O que que você vai fazer? Você vai descer até aqui esse campo, ó. Clica nessa setinha aqui, aí você vai selecionar aqui, ó, quanto você quer comprar, ó. Vocês podem ver aqui que eu tenho 13 dólares e você escolhe, ó. 25%, 50%, 75% e 100%. Eu vou colocar aqui ó, 100%, tá? Vou comprar aqui 100% das minhas USDT, vou comprar Doge. E a sacada aqui para você comprar e já confirmar de primeira é o seguinte: você vai selecionar esse vendedor e vai clicar rapidamente em comprar para executar, porque se você demorar para vir comprar, muda o valor e aí você não consegue executar a compra rapidamente olha só como é que faz clica aqui e já clica aqui ó. confirma ele criou uma ordem, ó. ele não executou ainda quando ele executa ele fica verdinho olha só, ainda não foi ó. se você quiser aguardar ela ser executada basta aguardar, no caso eu cancelo porque eu sempre faço assim dá certo ó. vamos lá vamos colocar aqui né 50 por cento 100 por eu vou clicar aqui ó cliquei pou. pou. olha aí ó verdinho já foi executada então essa é a sacada pessoal seleciona rapidinho já clica em comprar e a ordem já foi executada. vamos ver aqui histórico de negociação vocês já vão ver aqui ó baby dog e aí para confirmar você vem na sua carteira ó. É, conta Spot. E vocês já vão ver aqui que o meu saldo aqui, ó. Eu tenho Ethereum aqui, né? Baby Doge, ó. Tem um Baby Doge aqui, ó. Olha aqui a quantidade de Baby Doge que eu tenho. Tenho aqui FEG. E aqui as outras moedinhas que eu tenho. Então, pessoal, é assim que você comprar Baby Doge. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.